Tá vendo esse valor aqui, ó? De R$ 1.500 que eu recebi na 99 Pop. Pois é, é uma promoção que muitos motoristas não sabem como ativar. E a partir de hoje você vai saber da onde que vem essa recompensa. Olha só, corre, atenção, reais, corra e ganhe, presta atenção, R$ 1.500, corra e ganhe. Para mostrar para você que é uma promoção que você pode fazer várias vezes durante um ano, presta atenção, eu vou voltar aqui. Vou colocar aqui, ó, uma semana atrás, pode ver, ó, R$ 1.512, reais, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Veja que eu já ganhei essa mesma promoção outra vez durante o ano. Quer saber como é que faz para ganhar essas promoções aí? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. De fato, pouquíssimos motoristas sabem como adquirir essa promoção e eu vou falar para você não é algo difícil não é algo que vai impactar nos seus ganhos não é algo que vai prejudicar você é uma forma 100% honesta de você conseguir essa promoção sempre trabalhando com a 99 já te adianto não é uma promoção que você vai receber todos os meses é uma promoção de incentivo que a 99 te dá para você voltar a dirigir com eles presta atenção para você ativar essa promoção é muito fácil você só precisa parar de dirigir com a 99 é uma promoção como eu te disse um incentivo para você voltar a dirigir ele geralmente a cada mais ou menos 2, 3 meses que o motorista fica sem rodar, ele te dá uma promoçãozinha ali de volte a correr com a gente e ganha ali 150 reais a cada 10 corridas, 100 corridas e assim por diante. Só que ela vai sempre aumentando o valor da recompensa, é isso que muitos não sabem, quando vê que ali já deu r$150 por 10 corridas, os motoristas já voltam a correr, mas não é bem isso, se você ficar um tempo maior sem aceitar essa promoção que eles dão de primeiro, ficando até 4, 5 meses sem rodar com a 99, eles vão aumentando, você vai ver que eles vão aumentar para R$400,00, 800 até chegar na bitelada aí de 1500 reais é só ficar praticamente cinco meses sem rodar com a 99 e claro você não vai ser prejudicado em nada você pode rodar com outros aplicativos normais como eu sempre fiz e quando vê que a 99 lançou a promoção de 1500 reais volte a correr com ela. Essa é uma promoção que você pode receber duas, três, quatro vezes durante um ano. Eu mesmo já fiz várias vezes, como eu mostrei para você, só nesse ano já foram duas vezes e agora eu vou ficar mais uns cinco meses aí, de quatro, na verdade é de quatro a cinco meses para ele te dar essa promoção de novo, então lá para dezembro mais ou menos, janeiro, eu já vou estar tá fazendo novamente essa promoção. E aí, você sabia sobre isso? Se não sabia, olha! Eu recomendo fortemente que você siga esse canal, porque eu trago muitas dicas, muitas informações valiosas para todos os motoristas de aplicativo. E escreva aqui nos comentários se você sabia ou não dessa promoção. E aí, vai deixar de rodar com 99 para poder ganhar essas promoções? Eu, particularmente, recomendo você pelo menos ficar uns 2, 3 meses para pelo menos aumentar aí a